Pequeno monóide assustador capturado na África. Suposta bruxa encontrada sobre árvore faz algo terrível com o um homem. Criatura assustadora persegue ciclista em praça na Rússia. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito... coloste na mitologia africana, que também é conhecido como ele na cultura Zulu, é um humano parecido com um anão que é considerado um espírito travesso e maligno. Acredita-se que ele seja um cruzamento entre um zumbi, um poteagás e um gremlin. No vídeo a seguir vemos o que seria uma captura desta criatura. Columa! Columa! Columa! Columa! Columa! Em volta, vemos várias pessoas assustadas enquanto um homem tentava conter o pequeno monóide. O Realmente parece a entidade. Por outro lado, pode ser o um macaco modificado pelo próprio povo da região na tentativa de fazê-lo parecer com a criatura. Mas a verdade não sabemos. Kuruma! Kuruma! Kuruma! Kuruma! Kuruma! Um grupo de jovens estavam passando em frente a um cemitério quando viram um movimento estranho sobre uma árvore próximo ao muro que cerca o local. Logo, eles se aproximaram para ver o que era. Então veio a surpresa. Sim, uma bruxa, e que cheirava carne podre. Ela ficou ainda mais agitada com a presença do rapaz que tentava arrancá-la da árvore para lhe atear fogo. De repente, ela desapareceu. O que vocês estão vendo neste exato momento é o registro que o jovem tem das últimas imagens de seu amigo. Lá está ele sendo levado pela suposta bruxa. Bom, eu torço para que isso tenha sido apenas uma encenação. O vídeo a seguir foi registrado pelo canal Fatos e Mistérios. Na ocasião, eles adentraram numa floresta fechada conhecida como a Floresta da Cruz Preta. Só o nome já dá calafrios. No local, já houveram vários óbitos e há relatos de avistamentos de uma criatura enorme, peluda e negra vagando pelo mar. E lá foram eles pra dentro do Matagal com uma coragem inexplicável em busca de respostas. Foi quando de repente, no meio do caminho, eles bateram de frente com uma coisa andando entre os galhos. Tem uma coisa por aí. Tô vendo aqui, caro oi branco ali. Vai, continua, continua. Meu Deus. Que meu caroilho, Deus. Tá comendo alguma coisa? Tá vendo, Jeff? Meu Gê? Deus! Cadê, Jeff? Ele tá descendo! Ele ali, ele ali, ele ali! Olha o inciso! Meu cara. Ele céu, Vai, vai, vai, Danilo! Vai, vai Danilo! Passa! Meu avião tá vindo, porra! Vai, vai, vai. Porra! Vem, Danilo! Sim, é um monstro. O lobisomem em Eles foram caçar a criatura. Mas no final, a caça virou o caçador. Vai, vai, vai, Danilo, vai, vai Danilo, passa! Meu Deus, tá vindo, porra! Vem, vai, vai, vem! Porra! Vem, Danilo! Vem, porra! Vem, meu Deus! O casal decidiu usar um tabuleiro Ouija dentro de um cemitério em busca de uma experiência paranormal para divulgar em suas redes sociais. Então, eles sentaram entre os túmulos e começaram a invocar os demônios através deste brinquedo. é que podemos chamar isso de brinquedo. Is there any spirits out there that would like to contact us? Yes or no. Preferably a good spirit. What is your name? G. Oh. Oh. She's crying. I'm not the one doing that. That's actually not funny. I know. I'm not the one doing it though. What? Let's right, say something. W die now. And how do you expect that to happen? K I L kill. Brincadeira acabou. O demônio realmente moveu o objeto e parece que tudo terminou bem. Bom, mas só parece. Você acha mesmo que o demônio seria invocado e ficaria por isso mesmo? e Me are like <coughs> Sim, eles ouviram um barulho estranho e, após uma visão demoníaca, entraram em estado de pânico. No ano de 2013, na praça de Kubchev, na Rússia, ocorreu o que parece ter sido um indesejável encontro entre um ciclista e uma criatura do espaço. jovem por ali estava andando de bicicleta quando de repente um ser semelhante a um híbrido de aranha um homem começou a persegui-lo ferozmente. <risos> Em um determinado momento a criatura liberou um líquido tóxico sobre o jovem, fazendo com que mais tarde, por conta disso, ele adquirisse um câncer de pele. Após o ataque, a criatura correu, entrou no esgoto e a partir daí nunca mais foi vista. Se essas imagens forem reais, qual seria, na sua opinião, a origem desta criatura? Será que ela realmente veio do espaço? Ou será que ela escapou de algum laboratório russo? Opine nos comentários. What <laughs> the?